Fala família MPP, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. O Quiz MPP é mais um quadro que nós criamos aqui no Matemática para Passar para interagir com vocês, beleza? Publicamos todas as segundas e quartas uma questão nas nossas redes sociais sempre com um tema muito relevante, né? um assunto muito recorrente nos concursos, sempre um assunto relevante. E terça e quinta rola a correção ao vivo aqui no canal. Então, para participar, siga-nos nas nossas redes sociais. É muito fácil, é só você seguir nas redes, né? seguir a gente aí nas redes sociais. Beleza? Então, família sem querer querer sem querer querer corococó vamos à correção do quiz caneta e papel na mão e simbora ciclos nunca foi tão fácil com o método MPP vamos lá tá aí a questão do quiz primeira coisa que a gente tem que fazer na questão é interpretar tá o método ele segue né alguns passos né o primeiro passo é interpretar interpreta resolve interpreta, resolve. Você não é mais aquele aluno agoniado que está lendo a questão e tentando ali resolver ao mesmo tempo. Cabeça de gelo, né? Já bota isso na tua mente, ó. Primeiro interpreta, depois resolve. Beleza? E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó. repete aí na sua casa, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Ó. Vamos lá, de acordo com a sequência alfanumérica, assinale a alternativa que representa corretamente o termo da posição 129. Aí vamos lá analisando a questão né interpretando aqui a questão. Analisando né a questão ficou muito claro para gente que é um probleminha né? É um probleminha de raciocínio sequencial que envolve a ideia de ciclos. pô Marcão, como é que você sabe que envolve a ideia de ciclos? Pela ideia de repetição Sempre que o problema te der Uma sequência Com ideia de repetição Tá? É um probleminha De ciclos Legal? Não troque ideia É um probleminha de raciocínio Sequencial, só que é um probleminha Sobre ciclos E o que, que ele está querendo, Marcão? Ele está querendo a posição 129 Ele quer saber o termo Ocupa a posição 129. Olha que legal, né? Já interpretei a questão, já tem aí metade do exercício. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema tá pedindo. Show de bola, né? Agora sim, né? Primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método MPP que é a técnica R o que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Ó, estudar, revisar e exercitar. Beleza? Então, de tantos nossos alunos, né, seguirem aí a segunda técnica, estudar, revisar, estudar, revisar, ele já memoriza. Já é automático. Ele já sabe, né? o macete que ele tem que utilizar para resolver uma questão de ciclo. Qual é o bizu que ele tem que usar? Então, para resolver uma questão de ciclo, você resolve esse tipo de probleminha né, com o um macete que nós ensinamos em três passos. Né? É um macete, é uma técnica que nós utilizamos e essa técnica né, ela tem três passos. Ó, primeiro passo, achar o tamanho do ciclo. Segundo passo, você vai fazer uma continha. Você vai pegar a posição e vai dividir pelo tamanho do ciclo. E o terceiro e último passo, você depois de fazer a continha, tá aqui a continha. Depois da continha, você vai escrever a palavra Posta Por que marcar uma palavra resposta? Porque o resto vai te dar a resposta Olha como fica fácil a questão quando você tem um macete Quando você tem uma técnica Primeira coisa, o tamanho do ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Então eu já sei que o tamanho do ciclo aqui é 10 Vai se repetir aqui, ó, de 10 em 10, ó. ó. Vai se repetir aqui de 10 em 10. Ok, primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa? Fazer uma continha. Você vai pegar a posição que é 129 e vai dividir pelo tamanho do ciclo que é 10. Aí vamos lá, fazendo aqui a continha. 129 por 10 vai dar 12. Né? Aí vai direto, né? vai dar 12. 12 vezes 10, 120. Para 129 está faltando 9. Então o resto dessa divisão é 9. Qual é o terceiro e último passo? Você vai escrever a palavra... Resposta. Você vai escrever a palavra resposta. Por quê? Porque o resto... Olha que legal. O resto... ó, O resto vai te dar ó, a resposta. O resto vai te dar a resposta. Qual é o resto? Nove. Então, significa que o nono termo tá, do ciclo é a resposta. Qual é o nono termo do ciclo? É o algarismo 1. Um. Então, 1 um é a resposta. Aí você vai olhar aqui as opções. 1 um é um número par? Não. 1 um é uma vogal? Não. 1 um é uma consoante? Não. É zero? Não, é um número ímpar. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Marcão, não acredito. Pode acreditar, pode acreditar, tá? É isso aí, o resto vai te dar a resposta. O resto é 9, então é o nono termo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. tá aqui, ó. o nono termo da sequência é a resposta. Legal? Gostaram? Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre? Quer realizar o seu sonho de ser funcionário público? Então, família, quinta-feira, dia 10 do 11, quinta-feira agora, dia 10 do 11, vai rolar a Black Friday antecipada do nosso curso TRIAD MPP. Legal? Só que para você participar dessa Black você tem que entrar no grupo do WhatsApp, legal? Porque não queremos quantidade, a gente quer qualidade, beleza? Porque o curso TREAD são cinco cursos em um só, né? E vários bônus, né? Você vai ganhar aí vários bônus. Então, realmente é um curso de elite, é o nosso melhor curso do Matemática para Passar. Por isso que nós disponibilizamos apenas 100 vagas. legal E com um único investimento, você vai poder estudar para vários concursos. legal. Você vai levar um curso completo de matemática básica, de matemática, de raciocínio lógico, de matemática financeira e estatística. E como eu falei, uma série de bônus. Né? Todos os nossos cursos de exercícios, é como se você estivesse levando matemática para passar para a sua casa. E um bônus, né, que eu falo que é incalculável, que é a comunidade MPP. Aluno Tríade tem acesso à comunidade MPP. O que, que seria isso? É um grupo no WhatsApp, onde você terá um contato direto comigo, com o Renato e com toda a nossa equipe. Então, é diferente, é realmente para você ser aprovado. Nesse grupo né, do WhatsApp, você vai poder mandar ali o seu edital, e a gente vai montar uma rota de estudos personalizada para você. Olha que legal. A gente vai montar uma rota de estudos para você personalizada. Ah, Marcão, sai o edital do NSS, saiu o edital do TJ, saiu o edital do TRT. Você vai mandar e a gente vai botar ali ó, certinho né, para você o que você tem que estudar dentro do curso. Então é diferente, realmente vale a pena o investimento. E o desconto, né? só lembrando, o desconto não é 5%, 10%, 30%, não. É um desconto insano. Você não tem noção do desconto que nós estamos né, dando aí para esse curso. Então, não perde tempo, entra no grupo, porque essa promoção né, ela vai rolar apenas no dia 10 do 11, nessa quinta-feira, das 10 da manhã às 10 da noite. Ou até durarem as vagas. Como eu falei, são 100 vagas. Então, se você quer estudar com a gente, entra no grupo agora. São mais de 300 mil vagas esse ano. Cara, ano que vem vai ter também vários concursos. E, cara, você sabe que a matemática, né, as exatas, fazem toda a diferença. Então, entra aí no grupo, porque quinta-feira é o dia da oportunidade. Beleza? Não perca essa oportunidade. E aqui é o meu Instagram, né? Me segue, né? Vai lá, siga-me nas minhas redes sociais, principalmente aí no Instagram, Marcão MPP, Vai lá para a gente trocar uma ideia. E qualquer dúvida que você tenha, né? Sobre concursos, né? Quer ir bater um papo, né? Vai lá que eu vou te receber com o maior carinho. Beleza? Então é isso aí, família. Gostaram da dica? Se você gostou dessa dica, compartilhe esse conteúdo deixa aí o seu joinha e deixa um comentário de como essa questão te ajudou beleza insista persista e não desista matemática é o que ó para passar Valeu família um abraço tamo junto